Precisa comprar o imóvel e tem dúvida a respeito do subsídio do Casa Verde Amarela. Fala pessoal, tudo bem? Márcio Guimarães mais uma vez aqui. Eu sou corretor de imóveis, eu sou empreendedor e especialista quando o assunto é te ajudar a comprar o seu imóvel, a financiar o seu imóvel, a ser aprovado no financiamento. O vídeo de hoje eu quero falar com você que precisa comprar o imóvel e tem dúvida a respeito do subsídio do Casa Verde e Amarela. Muitas pessoas me perguntam aqui no canal a respeito de, do subsídio, se é possível ela conseguir o subsídio, se ela pode dar o subsídio como entrada para não precisar investir nenhum dinheiro. E isso é muito mais comum, às vezes, do que você imagina. O que você precisa entender é que o subsídio do Casa Verde Amarela ele é fornecido para os faixas... Para o faixa 1, um, vamos dizer assim, que é o um novo programa, e o faixa 2 aí do governo. O que, que, que isso quer dizer? O faixa 1 um, você precisa ter renda até dois mil reais e você tem um valor de subsídio que você recebe do governo. O faixa 2, só dando uma passadinha, tem um subsídio aí um pouco menor, são pessoas, obviamente, que recebem um pouco mais de dois mil e um centavos, vamos dizer assim, até quatro mil reais. Então, se você tem dúvida do que você trabalha, quanto você recebe, qual subsídio você vai receber, você precisa verificar dentro do teu estado, porque cada estado, cada município, depende do, da quantidade de pessoas que moram, depende do valor do imóvel também que você está comprando e da sua renda para você entender o que você vai receber de subsídio. Quando você recebe esse subsídio, o que, que eu quero que você entenda? Eu preciso que você tenha a seguinte ideia, não é o que você vai receber de subsídio para você poder dar de entrada. Ele funciona como entrada sim, mas pode ser que você receba é, 7 mil reais de subsídio. E como é que você vai dar esse subsídio de entrada se o imóvel que você está comprando, um exemplo, tá? Hipoteticamente custa 100 mil reais. Os bancos, todos os bancos, eu fiz um vídeo na semana passada. É, a respeito de financiamento né se você não assistiu eu vou deixar ele passando aqui em cima, para você assistir que fala justamente sobre quanto você consegue financiar com o salário que você recebe. É uma continha, uma uma uma ideia muito interessante. Você pode estar recebendo aí 1.700, de 800, 2.000, 2.300, 3.000, 5.000, você vai ter uma ideia, saber o cálculo de quanto que você vai conseguir dar de entrada pelo teu salário, para que você possa saber qual o valor do imóvel que você pode comprar, não é? Simplesmente escolher um imóvel, assim, ah, eu quero morar num imóvel de 300 mil reais mas eu recebo por é, exemplo, 3 mil reais, eu quero financiar, o governo vai financiar, eu tenho subsídio, não funciona assim, tá? Então, o subsídio, voltando ao assunto do subsídio, quando você recebe 7 mil reais, você pode dar esses 7 mil reais de entrada. Porém, como os bancos só financiam 20% do valor do imóvel e esse imóvel vale 100 mil... Pessoal, nessa parte do vídeo aqui eu errei, tá? Porque eu tenho um problema de dislexia quando eu tô pensando em uma coisa Eu não consigo, às vezes, manter o raciocínio Mas é o seguinte, os bancos financiam 80% do valor do imóvel Se um imóvel é 100 mil, o banco vai financiar 80 mil reais Os 20% no qual eu me referi ali é o valor de entrada E não é o valor que o banco financia Então, corrigindo, os bancos financiam 80% E você precisa dar... 20 por cento de entrada podendo ser o subsídio integralmente ou parte dele que completando aí os 20 entenderam né o banco vai te financiar quanto 80 mil reais então os 7 mil que você recebeu de subsídio você vai dar de entrada e os 13 mil, mil reais para completar os 20 que é referente aos 20 por de entrada onde fica os 13 mil reais vão ter que sair dos seus recursos próprios então quando as pessoas perguntam, eu recebo subsídio, eu posso receber subsídio para que eu possa receber e dar isso de entrada e não precisar dar nenhum dinheiro? Depende, depende do imóvel que você está comprando e depende também do valor do subsídio que você vai receber. Agora, um outro exemplo. Eu estou morando numa cidade pequena, tem lá um valor do imóvel de 100 mil reais que eu quero comprar. o Meu salário está em torno de 1950 e vamos dizer, vamos dizer que, hipoteticamente, eu consiga 20 mil reais de subsídio. Então, o que, que eu posso fazer? Eu posso, sim, pegar este 25 mil reais. Pego não, porque ele é passado direto do governo para o banco, né? Posso dar entrada normalmente no no meu financiamento e automaticamente o valor do subsídio é o valor dos 20% do imóvel e o banco vai me financiar 80%. Pessoal, quando a gente vai fazendo aqui a edição do vídeo, nós vamos percebendo que existem Várias variáveis. Eu tento fazer um vídeo curto, mas você vê que vai causar dúvidas em outras pessoas e vai ter algumas críticas no seguinte sentido. Quando eu digo sobre 80% do financiamento do banco e 20% de ato, nós sabemos que, na prática, quando você compra um produto na planta, geralmente é em torno de 30%. Que a própria construtora pede Para financiar apenas 70% E aí esse cálculo que eu fiz Aqui no vídeo é mais para dar uma base Referente ao subsídio O que, que você consegue dar Vamos supor que se você tiver um subsídio então E consiga completar os 30% 40% do valor do imóvel É óbvio que você vai pagar O valor do imóvel e você vai financiar O restante, tá? É só para não causar Dúvidas e questionamento Em algumas outras pessoas. Guimarães, mas eu tenho Um financiamento, meu produto está na eu estou pedindo 40% de ato e eu só consegui um subsídio de 10 mil e preciso mais, é assim que funciona então o subsídio ele dá a quantidade que você pegou ele e você consegue dar de ato, o restante se a construtora tá pedindo 30 e tá faltando lá mais 10 mais 15, você vai ter que completar com recursos próprios Deu para entender? Então, se você tem alguma dúvida a respeito do subsídio, de salário, de, de, de como você pode financiar, eu tenho vários vídeos aqui no, aqui no canal que pode te ajudar. Mas se você não encontrou, faz a sua pergunta aqui. Eu vou deixar o um link aqui embaixo no vídeo, onde muitas pessoas entram em contato comigo respondendo a, a um ao formulário algumas perguntas lá me ajuda com algumas informações e no final tem a sua dúvida e com certeza ela vai ser respondida aqui no canal esse vídeo por exemplo é a dúvida de um inscrito lá no meu canal que postou e nos deu aí essa pediu essa ajuda eu tenho certeza que ela tá ajudando muitas outras pessoas gostou do vídeo de hoje então se você gostou vou pedir para que você clique aqui embaixo no like para você ajudar o vídeo a chegar no maior número de pessoas e se você é, quer ser ajudado, quer comprar o seu imóvel, não deixa de se inscrever aqui no canal, acione o sininho para você receber as notificações sempre que eu postar um vídeo novo, tá bom? Eu vou ficando por aqui e vejo você na semana que vem um abraço, tchau!